Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, tem como emagrecer com fazendo dieta, porque dieta é a melhor forma de emagrecer de forma fácil, simples e correta. Salva meus amados irmãos. Por que a dieta se tornou a melhor forma e a mais famosa forma de emagrecer? Porque muitas vezes... A maioria das vezes, a culpa da gente da, da, das pessoas ganharem quilos do seu corpo é da alimentação e através da alimentação ganha os quilos do seu corpo. Então não adianta, por exemplo, fazer exercícios físicos para emagrecer, perder 500 gramas e depois ganhar 2 quilos. É por isso, meus amados irmãos, que dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecer. E é dessa forma que se vê a vida.